Fala Família T.W, tudo bem? Iniciando hoje mais um vídeo para o canal. E hoje eu quero falar um assunto muito importante, que é uma dúvida que todo mundo tem. Será que a FTMO, a Found e a The Found Trader elas aceitam a utilização de robôs? Será que eles aceitam a utilização de HFT, gerenciamento de conta de terceiros e etc? Sala de sinal, né? que é o que tem muito por aí. E eu vou responder tudo de forma muito minuciosa aqui para vocês. Primeiro, é, esse ponto que leva as pessoas a querer facilidade aqui no Brasil é um ponto muito negativo, tá? Porque para mim não faz sentido nenhum você querer se tornar um financiado se você não tem independência no que você faz. Tudo bem você usar robô, você ter uma estratégia automatizada e ter resultados com isso. Só que quando você compra de terceiros, você corre sérios riscos, tá? Sérios riscos. Riscos de quê? De ter sua conta banida, de não receber de ser caracterizado como uma cópia de sinais é, de colocar ordens no mesmo local onde outro trader colocou e você receber seu pagamento em partes porque existe uma limitação de pagamento é, e eu vou tirar essa dúvida em cada mesa tá? primeiro eu vou falar sobre a FGMO, depois eu vou falar sobre a Default Trader e depois sobre a MyForexFound à medida que o suporte vai respondendo outro ponto é que eu fiz a mesma pergunta para as três mesas e como você pode perceber, a MyForex Found, eu estou na fila 33 e a Default Trader eu ainda não recebi é, nenhuma mensagem referente. Pessoal, entenda o seguinte: a eToro, como você pode perceber, ela é uma empresa líder de mercado. Ela é líder. Ela é como se fosse a melhor mesa, tá? Ela é a que tem mais prova de pagamento. Ela é a que gosta do trader individual. Ela quer que você chegue na mesa pronto para ter resultado. É tanto que ela oferece até o sistema free, onde você pode chegar ali, fazer um teste, e ver se você está capacitado antes de realmente comprar um teste. Jonathan, você é contra o uso de HFT? Não, eu não sou contra isso. Eu sou contra a comercialização desse tipo de serviço de forma errada, como, tenha, como tem sido feito e como já tem sido feito há muito tempo ao longo dos meses. Tem pessoas que ofereceram ótimos serviços e tem pessoas que ofereceram péssimos serviços. Enganaram pessoas, bloqueiam, faz chacota, ostenta com o dinheiro do trabalhador. E é isso que realmente acontece, vocês sabem, não é mentira. Então, assim, por isso que eu criei um, uma, um. Sabe? Uma coisa um pouco negativa. Quando o cara fala bem assim, eu vendo HFT, eu falo, hum, sai de perto de mim. Por quê? Porque algumas pessoas acabaram sujando o nome do mercado de HFT. Algumas pessoas. E essas pessoas são os maiores, por incrível que pareça. Não é aquele pequenininho que está tentando crescer em cima do outro, não. É o grandão, que tinha ali, de certa forma, um pequeno monopólio sobre o uso e começou a agariar mais clientes, né? porque a demanda aumentou. Pegou o dinheiro da galera, não deu o serviço com qualidade, deixou muitas pessoas lesadas, muitos é, tentaram aprovar suas contas, suas contas foram reprovadas, outros pagaram e nunca tiveram aprovação, e sempre com um monte de desculpas, etc. Então, o mercado da HFT acabou sendo sujo, sujo, sujo. É isso que eu posso falar para vocês. É tanto que hoje eu me recuso a vender serviço da HFT, eu acho que isso aí não ajuda ninguém, eu acho que isso mais atrapalha. Agora, se você é um trader profissional, pô já tem um resultado, já tem um contas financiadas, o uso do HFT ele realmente facilita para você economizar algo que vale muito, que é o que eu sempre falo: tempo. Ou seja, eu vou fazer um teste na mesa, eu vou passar 30 dias para operar, para passar na mesa, primeira, segunda fase e tal. Pô, 30 dias operando, de certa forma eu tô perdendo um tempo. Quando eu utilizo o HFT, eu consigo aprovar isso muito rápido, sabe? Tipo, em dois dias dois dias não, assim. Um dia eu consigo aprovar, aí eu opero os dias mínimos, pô, em 10 dias eu já estou com a conta na mão, entendeu? Então por isso que o HFT é muito bom. Só que o HFT ele não é muito bem visto entre as mesas. Pelo simples fato de ser um robô, né, que trabalha ali na lentência, né, ele pega informação de um servidor e aproveita esse gap nesse outro servidor para ter resultado e acaba que prejudica a mesa internamente, entendeu? Então, assim, as mesas nenhuma aceitam. Isso vocês precisam entender. Mas eu fiz uma pergunta individual para cada mesa, para mim saber como é a resposta deles, entendeu? Para mim ver como é que eles agem referente a isso. Eu vou falar agora sobre a FTMO, mas antes disso, eu queria falar também sobre o meu robô. Eu, durante muito tempo, eu quis compartilhar o meu robô com vocês. Só que conversando com o suporte, ouvindo alguns problemas... Não de brasileiros, mas de gringos que tiveram com, com a FTMO, mais Forex Found, e também com a Defound Trader. E o problema deles sempre foi isso: tem uma boa estratégia, compartilhar para muitas pessoas, uma estratégia muito objetiva, sabe? Onde todo mundo vai entrar no mesmo ponto, stop no mesmo canto. Acaba que o sistema das mesas identifica como sala de sinal, roubou as mesmas coisas, a mesma estratégia, o mesmo time, o mesmo local onde fica o stop. O sistema das mesas identifica como sala de sinal, aquele robô, né? como cópia de sinal, porque pô, o Jonathan está utilizando uma compra com stop aqui, o Felipe está utilizando uma compra com stop aqui, o Juliano uma compra com stop aqui, pô, o sistema da mesa que identifica, não é o CEO que está tentando caçar a pessoa não. Vocês estão entendendo? É como se fosse um sistema de segurança deles mesmo. Então por esses e vários outros motivos eu falei, cara, para mim não vale a pena é, comercializar o meu robô, eu sei que poderia ajudar algumas pessoas a serem aprovadas, mas, pô, não vale a pena, tá? Pode surgir novas opções lá na frente, novas formas de eu conseguir adaptar, recriar, alguma coisa que realmente possibilite a comercialização dele, mas no momento não dá. Agora falando um pouco sobre sala de sinais, comunidades, é muito bom as comunidades que existem hoje, por exemplo, a TW Club, que permite com que você consiga é, aprender entrar na comunidade e operar ao vivo com o trader e aprender a operar, sabe? Isso é um ponto positivo. Tem um, um moço muito conhecido aí, né? Que é o Rafael. Ele tem a própria comunidade dele e lá a pessoa entra para aprender a operar, não necessariamente para aprender a operar tipo como iniciante, mas para aprender o método dele, tá? Tem várias outras comunidades aí que eu já ouvi falar. Em ATW Club tem outras tem outras aí, tem outras. Tem a RoboFX Pro, enfim, tem outras comunidades, né? Só que a TW Club, ela se destaca. Nosso canal, ele é muito bem visto. Né? A gente passa muito conhecimento e conteúdo referente. Agora, né? Dia, dia 10 de fevereiro, provavelmente eu vou abrir vagas para a última alcateia, que é basicamente uma comunidade privada da TW Club, onde você vai estar comigo lá operando. Eu não vou te passar sinal, Tá? não é sala de sinal, não é todo mundo que pode ter acesso, você vai ter que ter é, preencher um formulário onde eu vou avaliar o seu perfil e te dar acesso, então assim se você tiver interesse, provavelmente o link vai estar na descrição, mas tirando a dúvida, pô, será que a FTMO a MyForexFound e a Trader? elas aceita ou não o uso de HFT robô, gerenciamento de conta de terceiros, é, tem mais alguma coisa que a galera faz? Deixa eu pensar não, só tem isso tem outra coisa, tem outra coisa, mas eu não vou falar agora não, tá? Tem outra coisa, vou esperar a galera começar a falar. Vamos lá, e eu fiz a pergunta. É, olá, eu tô fazendo um vídeo para o YouTube e eu gostaria de fazer uma pergunta. A FTMO, ela aceita, tá? trade, Robô, é, Gerenciamento de Conto Terceiros. Eles foram muito rápido na, na resposta, pode perceber, ó. 7h47 eu mandei a mensagem, 3, dois minutos depois eles já me responderam, tipo assim, com uma, com uma mega mensagem. Quando você olha a Found Trader, nem me responderam ainda, mais fora que só, nem me responderam a mesma pergunta, tá? A mesma pergunta. E a resposta deles foi o seguinte, sim, nós permitimos que você utilize sua estratégia discricionária, que você utilize de que você utilize robôs, desde que, ó, desde que é, não atrapalhe o nosso servidor. Tem limitações no servidor, que são de 2 mil é, envio de solicitações de mover stop, etc, diário se você ultrapassar isso, você não vai conseguir é, ter resultados quando você utiliza o um HFT esse, esses envio de informações para o servidor da, da FTMO é muito maior então, consequentemente, tem uma derrapagem etc, então a pessoa que usar o HFT na, na FTMO vai perder a conta, entendeu? então eles nem precisam falar que não permitem é só eles deixar você operar que você vai perder mesmo entendeu? mas eles deixam claro que você pode utilizar robôs e que eles não te limitam tanto nos pares de moedas que você vai operar, quanto também na sua estratégia. Tem mesa proprietária aí que não permite você usar grid, que não permite você utilizar martingale, que não permite você... Que não permite nada mesmo, eles não permitem literalmente nada, é surreal. E a FTMU como líder, ela permite tudo isso. A única duas coisas que ela não quer e não permite é que você... Gerencie contas de terceiros Ou ofereça sua conta para outras pessoas aprovarem Ou, vamos supor ó, O que está tendo muito no Brasil é assim O cara fala para você que vai aprovar a conta para você Seja na FTMO ou não importa E depois que ele aprova a conta para você Ele chega para você e fala assim Você sabe operar? Aí você vai falar claramente que não, né? Se você não sabe passar, você não sabe operar E aí ele vai falar para você o seguinte é, Eu tenho um robô aqui que tem grandes resultados Ele faz 10, 20% ao mês eu vou botar ele para rodar na sua conta e vai ser 50% dos lucros. E aí você se, você se finge de bobo, né? Eu vejo muita gente se fingindo de bobo. E aceita, né? Então isso aí é considerado como gerenciamento de conta de terceiros. e Isso pode levar ao banimento. Ou às vezes você não é nem banido. Você simplesmente não consegue receber o seu dinheiro. É, boy. <risos> é um ponto muito negativo. Eu, eu sei disso. Mas é uma realidade, tá? É... E quando fala HFT, eles falam aqui sobre os máximos de, de limitações ali por dia que você vai ter ali no servidor dele de mensagem, de informações, pô, mova o stop, coloca o stop, coloca o alvo, né? Enfim, é, é as informações que são colocadas lá, tá? Então vamos ver agora a resposta referente a MyForexFound e também ver a resposta referente a TheFoundTrader, o que é que eles têm a falar sobre a utilização dos dois. Eu basicamente já sei a resposta, mas é bom eu ter essa validação para que vocês confiem mais no vídeo e compartilhem com outras pessoas caso essas pessoas tenham dúvida. Eles deixam claro na mensagem aqui para mim que eles não permitem o uso da HFT e nem permitem o uso de gerenciamento de contas de terceiros. Eles também permitem sim você utilizar um robô desde que ele se encaixe né, nas regras né? Que é não ser de cópia de sinais de outras pessoas, não ser um robô de serviço de negociação, de arbitragem ou até de grid. Tá? Eles deixam muito bem claro. Você pode sim estar tá utilizando um robô de, de sinal desde que você copie um sinal de uma conta sua própria. Só que você tem que falar com suporte anteriormente antes de fazer isso. Então vamos supor que você tem uma conta na... Deixa eu, deixa eu pensar na Active Trades e você chega para o suporte da MyForexFound e fala assim ó eu tenho uma conta real na Active Trades no meu nome e eu quero copiar todas essas operações diretamente para a conta da MyForexFound e aí você conversando com eles eles vão aprovar lembrando que apesar de eu ter falado diretamente com todos os suportes tanto da FTMO MyForexFound e da Found Trader sempre Sempre, antes de executar qualquer coisa, fale com o suporte para que você tenha transcrito ali toda a conversa e toda a prova que foi autorizado você fazer tal coisa. Acabei de receber a resposta da defund Trader referente a isso e eles falaram o seguinte. Olá, obrigado por entrar em contato. Meu nome é Letigo <risos> e estou feliz em ajudá-lo hoje. Estou muito feliz em receber a resposta. Infelizmente, não permitimos o uso da HFT no desafio ou em contas financiadas. Isso seria uma violação e levaria ao banimento, ou seja, não é permitido. Sim, permitimos a troca de cópias, as trocas de sinais, etc. Os comerciantes estão autorizados a copiar apenas para contas Royal. Né? É, observe que copiar negociações de uma conta externa para a conta da TFT Royal, as negociações realizadas devem ser feitas pelo proprietário da conta da TFT. Ou seja, você está copiando uma, um sinal de você mesmo. Tá? E sobre o gerenciamento de conta de terceiros, não é permitido esse tipo de método na Default Trader.